Como instalar painéis de madeira. Desfrute do jardim longe de olhares e do vento instalando painéis de madeira. Os postes dos painéis assentam em suportes galvanizados selados com cimento. Irá precisar de postes, suportes galvanizados para enterrar. Painéis de madeira, esquadros de fixação zincados, parafusos para madeira cimento e um ou dois parafusos e buchas de fixação basta ter as seguintes ferramentas um martelo uma pá um maço um nível de bolha um berbequim um gramp de aperto um recipiente uma colher de pedreiro e uma chave sextavada Tique um cordel entre as estacas para materializar a linha de instalação dos seus postes. No solo, coloque um painel entre dois postes para medir a distância exata que terá que ser deixada entre cada selagem. Espeta uma estaca de referência materializando o centro de cada poste ao longo da linha. No ponto de implantação de cada poste, cave o solo a 40 cm de profundidade. Faça dois suportes temporários com o uso dos parafusos e buchas de fixação. No primeiro buraco, enterre-os com o maço para que estejam prontos a prender o futuro poste verticalmente. Introduza a parte inferior do poste num suporte galvanizado e faça um orifício prévio antes de aparafusar os parafusos do bloqueio. Para montar o primeiro painel nos seus dois postes, tem de marcar os pontos de aparafusamento dos esquadros zincados. Um é colocado a 20 cm do topo e o outro a 160 cm de distância. Faça uma pré-perfuração e aparafuse os esquadros. Use um grampo de aperto para apertar o esquadro e terminar de o girar no final do aparafusamento. Apresente o painel de madeira entre os dois postes equipados com o esquadro. Ajuste a posição em relação ao topo dos postes e a parafusos. Instale o painel e os seus postes nos dois primeiros buracos. Coloque calço sob o painel para deixar um espaço de 3 ou 4 cm com o solo e verifique a sua horizontalidade com o nível de bolha. Calce o conjunto com a ponta de uma viga de cada lado, verificando também a verticalidade dos postes. Amasse cimento e despejo o em volta dos pés, dos dois primeiros postes, até ao nível do solo. Alisa a superfície com inclinação para que a água escorra do pé do poste para o solo. Não tem de esperar que a selagem seque para continuar. É suficiente um suporte inclinado por painel. No fim de semana, os painéis de madeira estão finalmente prontos para os dias de sol.